Isso te dá vontade de conversar comigo de novo? Dá. É só, tipo assim, o jeito que você passa para o público, né, as pessoas que estão sentindo algo, passa a melhorar os sintomas, né, as, as, as situações que as pessoas estão passando. O carinho que você tem com o seu cliente, né? passa a segurança para a gente. Então a forma de, de da conversa, né, faz com que a gente Isso. o autoestima da gente levanta. Isso. Mas eu ensino você também como você aborda, como você conversa. Lembra que eu falei que eu ia fugir de você? Fugir, fugir. Fugir que você melhorou. Apresenta pessoal, então, eu me chamo Rose, né? sou aqui de Orilândia do Norte, Pará. E eu gosto muito do seu programa, assisto Ai, muito os seus, os seus cuidados, né? Com nós que estamos passando pela idade de 40 anos, já sofrendo muito de dores, né? Vamos acabar com essas dores, então? Vamos. E no que, que eu posso te ajudar? Então, Você... eu estou sentindo muita dor nessa região aqui do pescoço aqui Eu não sei, não sei se é coluna. Hum, faz tempo que tá doendo assim? Já faz uns quatro meses. Ai, ai, ai! Hein? Vou começar por onde? <risos> Deixa eu só me posicionar. Você já é nossa lula rosa Ainda não, mas eu pretendo e se Deus quiser. Torna sua coluna? Aqui em cima e aqui embaixo na lombar dói também. Não. Eu, na verdade, eu descobri tanta dor. <risos> descobri artrose na coluna e na cravícula. Ah, e faz pouco tempo que começou a doer desse jeito? Não, muito tempo. Giz, eu sou técnica de enfermagem, então a gente pega muito peso. Entendi. E aí acaba que complica mais a situação. E você... Já, me... já, já sim, já acompanho. Na verdade, eu não tinha Instagram, né? aí eu passei a ver um vídeo seu através de uma amiga minha que já trabalha, né, com essa área. Aí ela foi me passou o link. Aí eu comecei a seguir você pelo Instagram. Mas... Então me ajuda bastante. E conta para mim então forma que eu já te ajudei, você já fez alta? Não. Já. A na verdade, eu sempre gostei de reflexologia. Eu trabalhava numa empresa aqui chamada Vale, aqui na unidade Onça Puma. Então tinha umas colegas que sentiam muita dor de cabeça, sentia dor é, lombar. Então eu fazia massagem ali, eu corria na internet, pesquisava o ponto e ajudava essas pessoas nessa forma. E aí eu comecei a gostar isso desde 2018, que eu gosto da reflexologia, então isso me ajuda bastante. Meu esposo é policial militar, ele fica muito em pé, né? ele trabalha muito em pé, então ele chegava aqui em casa passando mal. Aí eu disse, deixa eu te ajudar, então eu começava a fazer nele também. Então é uma forma de estar tá ajudando essas pessoas né? que não conhecem a melhorar o quadro e ele melhorou bastante das dores, né? Não, não. melhorou, ba... eu tinha enxaqueca. Eu tinha enxaqueca. Eu não tenho mais. Só com a massagem. Depois que eu come... só com massagem, só com massagem. O pessoal fala que isso é má mágica, é mágica? <risos> é muito bom. Olha, ontem ontem eu tava sentindo muita dor na coluna. Aí o que que acontece? É, eu sentindo muita dor na minha coluna, eu fui fazer uma massagem com a minha colega aí eu fui, falei para ela fazer esse curso que ia ajudar bastante ela não, obrigado, e, obrigado. e eu creio que ela vai fazer sim Bom. porque ela já é massoterapeuta, né E você ainda trabalha na enfermagem ainda não eu saí e só sonho, em casa e o sonho de trabalhar com reflexologia tá na mente tá, tá. Muito. Vamos fazer isso. Olha, a minha, a minha mãe, a minha mãe, ela ficou internada quatro dias no hospital. Pressão não baixava. E eu moro 400 quilômetros da cidade dela, em Conceição da Araguaia. E aí eu fui lá. Quando nós chegamos lá, eu fui começar a fazer massagem na mão dela, pois ela melhorou o quadro. Que legal! Melhorou. É muito bom, ah, é muito conta, gratificante conta, conta, conta pra mim assim Qual é a maior alegria? Você tira ah? a dor ou tira a dor de alguém? Ah, tira a dor de alguém É deixa muito gratificante ó, Deixa eu te perguntar uma coisa. Isso que eu nunca perguntei hein? Isso eu nunca perguntei, eu vou te perguntar Quando você tira a dor de alguém o... Você fica feliz Se você fica feliz Você percebe que se você estava com alguma dor, a sua dor também melhora? Você já percebeu isso? Já. É uma sensação de um ajudando o outro através do toque. Uma sensação de troca, né? Você de troca. É, gosta daquilo que você faz, está apaixonada. Eu ganhei, eu ganhei uma amiga no hospital. É. Ela estava ela com sete dias com uma dor... Ninguém sabia onde era a causa da dor dela. Internada, ela foi fazer até uma ressonância em uma cidade chamada Redenção, aqui no Pará. Pois aí eu fui fazer uma visita no hospital. Quando eu cheguei lá, ela estava chorando. Não tinha remédio no mundo que fazia ela melhorar essa dor de cabeça. E eu disse assim para ela, Você, eu posso te ajudar? Você deixa eu te ajudar? Aí ela, pode, aí eu comecei a fazer, né? Aí eu comecei a ajudar ela. E hoje eu, eu ganhei ela para Jesus, <risos> né? E ganhei ela como amiga. <risos> e ela saiu do hospital e ela me agradece muito. É, é muito eu gratificante, vou... né? Eu, eu fico às vezes sem, sem ter uma dimensão exata daquilo que a gente tá fazendo, né? Porque junto a você, tantas outras pessoas estão aí. Melhorando e, e ajudando, né? Ajudando uma outra pessoa. Isso é, é incrível. Estou muito grato por aquilo que eu faço e pelos resultados de vocês. É muito gratificante poder saber que tem alguém que pode estar tá contribuindo, né? Com esse trabalho de grande importância, né? Para as pessoas que não têm condição de um tratamento mais eficaz, né? E ter esse toque, né? que ajuda bastante. Eu sou apaixonada por reflexologia, muito apaixonada. Eu amo fazer, ajudar as pessoas a melhorar o quadro. E a reflexologia, além de aliviar as dores físicas e emocionais, você pode faturar aí, ó, dois mil por mês. Dois mil. Roberto, eu tenho uma pergunta para mim fazer para ti. Diga. Em relação a esses pés, você tem para venda? Então, esses pés pezinhos aqui eu não tenho para venda esse aqui é um material chinês uhum. então, quem tem interesse né procura nos sites de venda de produtos online e aí tem uma infinidade uhum. de valores vários locais aqui, né? eu não... ah. só um detalhe por que, que você quer esse pezinho ai é porque eu acho que eu com esse pé eu poderia ajudar outras pessoas, né? Que às vezes eu não sei a causa, e a gente vai lá e ajuda, vai nos pontinhos e ajuda. Não. Por... Não? Por, por esse motivo você vai estar jogando dinheiro pela janela. Vou, né? Vai. Você me avisa onde é a janela que eu vou buscar o dinheiro. Ixi, tá feio! Pela, você vai jogar dinheiro pela... ah. Eu vou dizer, eu vou, eu vou dizer para você qual é a real. A é. real é o seguinte: esse pezinho aqui, ó, eu vou apertar ele. Ele gritou? Não. Ele? Ele gritou? Não. Eu vou treinar nele. Ele está dizendo para mim se está melhorando ou não? Não, não. Estou aprendendo alguma coisa nele? Não. Como assim? No pezinho? Não. No pezinho você não aprende. O local que você aprende é no pé do seu cliente. É no pé do cliente. E essas marcações. Aqui, ó, marcações em três. E. E ah. vários pontos aqui, ó. E não bate com aquilo que eu Ah, mas por que eu uso o cliente então? É justamente para chamar a sua atenção. Ah, e, e Roberto, deixa eu te falar uma coisa. Não tem essa rodinha que tem. Acho que é os seios. Do lado da, do dolço do pé? Essa rodinha que tem uma bolinha? Aí é o lado dos seios, né? É, o peito, né? O peito do pé é o nosso peito. peito. As mamas. As mamas. Ah, entendi. Pensa numa dor que eu tô sentindo. Essa regiãozinha aí. Faz tempo? Faz. O pé tá muito dolorido nessa regiãozinha. Aí não tem o primeiro dedo? Hum. Esse, bem na curvatura? Isso. Subindo para cima, uhum. vindo para cima mas Essa região. Só para eu voltar a falar do pezinho, o pezinho ele é bonito, não é? É. Tá? Então, se você for comprar o pezinho porque ele é bonito para decorar, ótimo negócio. Aí eu vou comprar para colocar lá para decorar o local, um, uhum. né? para identificar aquilo que eu faço. Ótimo negócio, beleza? Agora comprar treinar no pezinho, péssimo negócio. Não vai resolver. Não, o pezinho não vai te falar nada se dói ou se não dói. Se eu estou acertando. Uhum. Onde você Entendi. acerta ou erra é no pé do seu cliente. Certo. Deixa eu voltar com você agora com essa dor. Você já me falou no começo, estava com dor aqui do espírita, A lombar também, a radia, a uhum. tal. Você trabalhar muito tempo com enfermagem. E agora começou a falar que você está com uma dor no peito, uma, um aperto uhum. no peito. É um aperto? Não, é só na região abaixo. Abaixo do seio? Uhum. Não é no seio? Não. É abaixo? Abaixo. Ai, ai, ai. Será que eu vou avançar ou não? Vai. Vai, Vai avançar. Será que eu devo? Deve. Eu vou fazer algo que eu falo para vocês vão fazerem. Certo. No primeiro atendimento de um cliente, a gente não deve avançar nas ruas emocionais. É verdade. Pegou alguma coisa aí? Peguei. É o problema. Mexeu <risos> com você? Mexeu. Acho, é eu verdade. Eu acho que é bom não avançar. O que você acha? Hum, se for para melhorar, ah, tudo, tudo bem. bem. Mas aí, gente, ó é estratégico, que quando a gente avança na parte emocional... mais que, eu, por exemplo, eu tô aqui como seu professor agora. Posso me considerar seu professor? Pode. Isso. Se considere minha aluno. Então, como seu professor, como seu mentor nessa hora, nesse momento, é eu não posso ensinar algo para você porque este, por mais que você hoje, nesse momento, está aí depositando uma certa dose de confiança em mim, a gente está se falando pela primeira vez. Isso. E a depender daquilo que eu começar a falar, eu vou abrir uma caixa. Uma caixa que vai sair cobras e lagartos. É forte. E aí... A gente, e aí... Um a gente tem que ter o controle dessa caixa. Com certeza. E esse controle dessa caixa a gente aprende a ter ao longo das sessões. Eu não vou destampar a caixa inteira. Eu digo, tipo ética profissional, não é isso? Eventualmente. Ó, é, é didático agora, tá? Pessoa didático. E o cliente. É Mete um muito bom cliente. Eventualmente, ele começa a. Mexe. Mexe. E a é depender quanto mexeu, o cliente entra num choro compulsivo. Verdade. E aí, esse choro compulsivo tem que ter muita habilidade para controlar ele. Eu já passei por isso. É. <risos> eu, nos cursos, eu sempre oriento o pessoal para não fazer a parte emocional antes da hora. Só que é instigante, né? Dá uma vontade da gente avançar e ajudar logo o nosso cliente. É verdade a gente ajudar logo o nosso cliente, a gente tem que ter estratégia. Não adianta eu querer andar milhão por hora. Oh, Não. Tem que a velocidade certa. Passo é muito... a passo. Passo a passo. Oh. E aí, uma das vezes que eu orientei, coisa e tal, até hoje eu estou passando orientação para vocês que estão aqui. Teve uma lua que ela se empolgou com o atendimento e aí a cliente foi falando, foi falando ela foi entrando na parte emocional. Conclusão, a cliente dela começou a chorar, emocionou, começou a entrar num processo de choro compulsivo e ela não conseguiu dar conta de controlar a situação. O que ela fez? Pegou o celular, apavorada, pegou o celular dela e ligou para mim. Tá vendo? A sorte que nesse dia que ela ligou, eu não estava atendendo ninguém, eu estava trabalhando é, WhatsApp, conversando com alunos. Eu estava fazendo suporte ao aluno nessa hora. Só que é um tipo de suporte ao aluno que ela poderia ter evitado de cometer. Porque foi um erro. E que eu alertei e estou alertando Não avance na parte emocional Antes da segunda ou terceira sessão Por quê? É. Porque o cliente ele... E aí o terapeuta não está apto Não está pronto ainda para lidar com essa Então ela ligou para mim Apavorada Aí eu estou com uma crítica assim, assim, assim. Falei, tá E daí eu Na é primeira sessão com ela Ela falou, é a primeira sessão Perguntei para ela, o que eu te orientei? É, professor, mas eu tava empolgada, falei, ah, tudo bem. Vamos lá resolver. Aí do jeito que a gente tá conversando aqui com vivo, eu pedi para ela, ela ligou para mim com né? falei, coloca a sua cliente aí junto na tela aí, conversando tal, né? Aí eu fui coloquei a minha expertise, tudo o meu conhecimento, fui conversando, uhum. com a cliente, É, que aquilo que tá passando o é um processo natural, coisa e tal, expliquei para ela tal, tal, tal. Aí com dois minutinhos ela se acalmou, tal e Ficou tudo bem. Então, a parte emocional tem que ter muita habilidade. E é time. Ah. É no time. Por isso que eu não abri a sua caixa. Entendi. Porque eu comecei a falar um pouquinho e percebi <risos> que seu olho começou a brilhar. <risos> não, não é o é. Da lente, não. Eu percebi. É verdade. É, é, é, você pegou a visão, né? Você tá bem? Tô, tô bem. Tá. Eu te ajudo mais em alguma coisa, Rose? Não, é, agora ficou só a questão do, da dor, né? Ah, tá. Então, a questão... ah, então essa dor. Tá eu vou entrar, eu vou ficar andando na beiradinha do emocional, mas não vou entrar nele, tá bom? Eu entendi. Andando na beiradinha dele, mas não vou entrar. Muitas dores que a gente tem pelo corpo Falar pra você, a grande maioria Pra não falar quase que 100% delas São dores que tem do emocional Porque o, cor, o emocional não tá legal E o corpo vai tentando se defender Defende uma eu, acho que você, eu acho que você leu toda o meu histórico <risos> o pessoal pergunta, Às vezes o pessoal pergunta se eu sou bruxo né? Eu não sou bruxo, não Histórico. Eu acho que você leu todo o meu histórico. <risos> e o que, que eu faço e aquilo que eu ensino vocês é estudar o cliente. Aprender a conversar, dialogar, não tirar uhum. comprometedada, tudo no seu time, tudo no seu tempo. Então, eu falei para você que eu vou andar na beiradinha e não vou entrar na parte da... não. Mas eu vou pegar a visão. <risos> Porque o núcleo o núcleo da dor o núcleo da dor está lá dentro do emocional. A grandíssima. É. maioria das vezes. Eu vou fazer uma pergunta para você. Há quanto tempo você tem essas dores, Rosa? Há quanto tempo, é, na verdade, veio à tona mesmo de setembro para cá? setembro para cá. Aconteceu, eu só vou técnica do sim. Aconteceu alguma coisa... Em julho, agosto, que. Hum, não caiu legal? Sim. Tá vendo a técnica do sim? Isso. Veio mais assim no mês de outubro. E é, vai, vai ela coisa, é, é um, é um rolo compressor, é uma avalanche, né? É. Mas começou lá em agosto, julho, agosto. Mais pra agosto. Aí setembro, bum! Não dei conta, explodiu. Aí, outubro, foi pior. E ainda eu tô assim, meia... Então, é esse entrar nesse assunto é coisa lá da segunda ou terceira sessão. Entendi. Faz sentido? Faz. Técnica do sim, tá vendo? O que é técnica do sim? É você não tirar conclusões precipitadas. Você, vai... você cria um diálogo com o seu cliente uma conversa, um bate-papo, é ah, um bate-papo, uma trocação de ideia, vai trocando ideia e nessa trocação de ideia você vai questionando e buscando o sim, ou o não. Uhum. Eventualmente você falaria, não, em setembro, em agosto não aconteceu nada comigo, mas você me deu um sim. Uhum. Está mirando para o emocional. Tudo começou através de uma consulta. Tá vendo? Aí eu vou pedir para você segurar. Não, não vou falar não. Por, por quê? Porque você tá querendo entrar. Não é a hora. Não é hora. Não é hora. E aí, isso que é legal, é interessante, de modo terapêutico, a gente percebe, quem tá aqui ao vivo tá aproveitando, tá vendo que a Rose, ela tá querendo... Entregar emocionalmente para mim. Sim ou não? Verdade. Técnica do sim, sim de novo. Ela... O nível de confiança dela para comigo está aumentando. Ela está se sentindo confortável. E ela está querendo falar, mas eu estou correndo dela. Agora não é hora. É. Agora não é hora. Agora, Agora, não, é... Agora não é hora. Agora, Agora não. É... Agora não é hora. Agora... Agora... o momento certo, se a gente estivesse num processo terapêutico seria a semana que vem por quê? Pra semana que vem detalhe pra semana, semana que vem você estaria mais madura na sua ideia de falar ou não porque este momento agora com você você tá vivendo um encantamento de estar tá falando comigo então você certo você é a falar só que esta vontade de falar Ela tem que estar com você No seu momento de razão E não No seu momento de encantamento Porque você está falando comigo certo Então numa próxima sessão Quando o cliente vem Ele colocou a razão dele Acabou o encantamento Estou tá? na, na razão e eu vou falar Eu vou falar o que aconteceu eu, eu sei que o terapeuta vai me ajudar Então você vai usar a sua razão Para falar e não só da emoção. Porque agora você está falando em função da emoção. E em falando em função da emoção agora, eventualmente você pode se arrepender. É porque você falou primeira vez que a gente se conversa, estou aqui ao vivo com 60 pessoas, me expus para tanta gente. É. é um caso muito pessoal, muito particular. Né? Entenderam? Entendeu? Porque eu estou... Tô... Correndo. Porque... Correndo. Entendeu? É Entendi. Eu... Não é isso. É estratégico. É isso que eu quero que vocês aprendam. Ontem, ontem eu estava falando para o meu esposo. Eu vou ter que fazer esse curso de reflexologia. Devido a eu estar tá muito é, sem trabalho, né? porque uhum. já está com... Seis meses que eu fiquei desempregada. Então, é uma forma que vai estar me ajudando, né? Uhum. Trabalhando em casa e cuidando das coisas em casa, né? Aí eu comentando com ele ontem. Só que ele me apoia em tudo, né? Ah, se eu falar, ele me apoia. que é o nome do seu esposo? Adão. Então, Adão. Um abraço para ele. E é muito legal quando a, a mulher, né? o casal, se completa, né? Um apoio... Uhum. Então, se prepara, tá? Se prepara para você estiver com a gente firme no propósito e estiver com a gente depois da maratona, se você entrar no curso. Se prepara. Você gosta de dois mil reais? Quem que não gosta? Para. Para quem você... não está ganhando nada, tá ótimo. Prepara, é... Eu não sou de querer adivinhar as coisas, não, tá? E nem colocar fantasia na cabeça de aluno. Mas. você precisa hum. ter trabalhado com pessoas. Você é enfermeira. Trabalhar o corpo da pessoa para você é uma coisa supernatural. É. Supernatural. Tocar no corpo, tocar no pé é supernatural. Supernatural. Uma barreira que você não tem. Então, eu acho que isso aqui para você vai ser... Muito bem-vindo. E vai ser apenas o começo. Eu creio. Se você seguir dentro das estratégias que tem no curso, não vou colocar sonhos fantasiosos na sua cabeça. Estamos agora em março, né? Você começa o curso em março e você entrar para o curso, né? Tem maratona uhum. de curso, tem curso. Se você entrar no curso em março... Pedro março, depois em abril. No fim do mês de abril, tem uma caneta para você escrever, e depois na maratona, entrar para o curso e continuar com essa garra que eu vejo você, final de abril, final de abril, você vai ter isso aqui no seu bolso. 4 mil. Se <risos> você ficar comigo, se você seguir o um método, os treinamentos, tem o curso, tem os treinamentos no curso, estratégias para você captar clientes, tem uma série de coisas dentro do curso, porque dentro do curso eu não ensino, aspas, só a refletir. Eu ensino você a vender o seu serviço. Você precisa ter o seu, o seu merchan, saber fazer certinho. Uhum. Então, quem quiser anotar essa frase para si, né, se tem 60 pra pessoas praticamente, quem quiser pegar essa, essa frase para você, si, pegue e for fazer a maratona e depois da maratona, se inscrever no curso no primeiro, no primeiro no março final de abril você não vai ter dois mil no bolso 4, vai ter 4 mil só que tem que seguir aquilo que eu colocar no curso vai ter algumas tarefas algumas dinâmicas ou seja, eu não vou deixar ninguém parado. ninguém certo. vai ficar quieto comigo Comigo. É, é bom, é bom. Comigo. É doideira. bom? É ótimo. Pois adorei falar com você. Igualmente. Uma coisa, deixa eu perguntar uma coisinha só pra. Quando a gente começou a conversar, você falou que você estava com dor pelo corpo, né? Tava, tava. Pra você ficar de pé um pouquinho, encher o seu corpo pra lá e pra cá um pouquinho. Seu corpo tá doendo, Rosa? Não. Como assim? Não tá. Por que, que parou de doer? É a dor assim, que eu tava sentindo, assim, não tô. Por que, que parou de doer, Rosa? Devido a conversar com alguém que tem um controle emocional, né? Que ajudou o meu também, né? Isso te dá vontade de conversar comigo de novo?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 Isso. mas eu ensino você também como você aborda como você conversa. Lembra que eu falei que eu ia fugir de você. Fugindo, fugindo, fugindo. E você melhorou, Rose. Brigadão, já que você melhorou. Eu te agradeço. É, permaneça bem. Tá bom? Amém. Que permaneça bem. Eu agradeço, né, pela essa oportunidade, né, que você me chamou, né para poder esclarecer algumas coisas que, às vezes, os nossos colegas estavam com dúvida. Né? Uhum. E foi uma forma de estar melhorando né? Para o nosso, o nosso humor, né? o nosso... até o nosso dia a dia vai melhorar, eu creio. Legal, legal. E eu te agradeço. E estarei com você, Roberto, em nome de Jesus. É verdade. Um beijo grande para você, Rosa. Beijo. Bom. Tchau, tchau. tchau. Ciao. So.